Fala nação, hoje a gente vai fazer um vídeo aqui no canal falando sobre Vitor Pereira, né rapaz? O, o Mauro César aí detonando aí a mídia paulista, é meu amigo Né, rapaz, o Mauro César tá detonando todo mundo, hein? Então já assista esse vídeo, já quero que você se inscreve no canal, deixe o teu like, ativa o sininho para você não perder nada, tá bom? Faz o nosso canal crescer, tá bom? Rumo ao mil inscritos Vamos com tudo como inscritos, hein? Tá bom? Então, vamos já para o vídeo. Eu estou impressionado com a obsessão pelo Vitor Pereira, que não ganhou nada, como foi dito agora no programa, que ganhou há 10 anos, que a mãe do Vampeta seria campeã, que qualquer um seria campeão. Eu acho que foi isso que o Vampeta falou. Então, por que essa preocupação toda? Porque o cara foi embora, gente? Okay. Por quê? Por que ninguém questiona o Luan? Sai do meu timão. Luan fora dos planos. Custa uma fortuna por mês. Quem contratou essa diretoria? Vai ter coletiva para explicar Luan? Matheus Vital, site meu timão. Site meu timão, hein? É um site que cobre o Corinthians, especificamente o clube, o Corinthians. Luan foi para o futebol mineiro, cruzeiro. Foi para o cruzeiro. Segundo meu timão, teve chances o Corinthians vendê-lo por mais do que pagou o Vasco e foi, acho que, de graça ou barato, sei lá quanto. O que é que não tem coletiva para explicar? Essa gestão é que faz com que o Corinthians não tenha condições de competir com o Palmeiras e o Flamengo. São os mesmos dirigentes. Eu acho isso impressionante. E sobre o Flamengo contratar o Vitor Pereira, saiu o Dorival, o Dorival ganhou os dois campeonatos, mas chegaram à conclusão que o certo. Dorival seria talvez o cara que não levaria o Flamengo a mais conquistas. E o final da temporada foi péssimo. Foi péssimo. Totalmente errado a maneira como eles lidaram com a situação. Eles tinham que ter falado com o com o técnico, e comunicado a ele a demissão. Isso foi pela imprensa. Isso é absurdo. Não surpreende que os dirigentes do Flamengo demitiram o Rogério às três horas da manhã. Demitiram o Paulo Souza, depois de um dia que ele ficou lá no hotel, lá em Bragança Paulista, que ele mandaram embora logo. Ou seja, eles já fizeram isso em outras ocasiões, e isso tudo está errado. Mas eu fico impressionado como esse assunto continua na pauta. É, e agora essa, essa, essa, essa bizarrice que ontem plantaram, sei lá, que, ah, porque os jogadores não estão gostando, porque ligaram pros os do Corinthians, cara, se ligaram com os do Corinthians, os do Corinthians não gostavam do Vitor Pereira, se o Vitor Pereira era mal com os, os jogadores, se, quem tá com razão, ele ou o Roger Guedes, quando ele, ele expôs o, o Roger Guedes? Quem estava que com razão? Eu acho que ele estava com razão. Aí o Roger Guedes voltou a jogar, por quê? Passou a trabalhar também quando não tinha bola, voltava para marcar. Se o Flamengo quer um ambiente profissional sério, tem que ter um técnico que cobre de fato. E jogador que quiser ficar ali no frozor, na, na Maria mansa, com técnico com amigão, então tem que ser limado. Tem que ser limado. Nós acabamos de ver o que, que deu a seleção brasileira. O Tite passava a mão na cabeça do Neymar, aquele paternalismo dele, aquela coisa toda. Deu no quê? Não deu em nada. Não deu em nada. Então o que, é que nós queremos do futebol, afinal? O paternalismo ou a gente quer gente séria que cobre? Trabalho, gente, em qualquer área. Profissional tem que ser cobrado, sim, qualquer um. Esse negócio de brodagem, camaradagem, isso já acabou. Nós não estamos mais nos anos 90. Acabou. Técnicos dos anos 90 não têm mais condições mais de trabalhar porque não conseguem ser competitivos. Então a gente precisa olhar o futebol de uma forma um pouco mais contundente. Ah, o Vitor Pei, pode ser um fracasso, pode ser um sucesso, não sei o que ele vai fazer no Flamengo. Agora, essa história que o jogador não está gostando, não está gostando, meu irmão, pede para sair. Pede para ir embora, pede ser negociado. Eu quero para um clube onde o técnico me faça carinho, me faça cafuné. Isso é uma piada. E o Jorge Jesus dava esporro em todo mundo, brigava com todo mundo, faz isso até hoje. E os caras gostavam. Ah, mas ele fez os caras vencerem no começo. No co... Ele não chegou ganhando. Ele chegou sendo eliminado da Copa do Brasil. Ele chegou perdendo de 3 a 0 para o Bahia, com erros dele, inclusive, na estratégia de jogo, naquela oportunidade lá na Fonte Nova. Depois ele veio a conquistar todas aquelas glórias e virou o queridinho da torcida do Flamengo, o técnico histórico e tudo mais. Mas teve um começo. O mesmo pode acontecer com o Vitor Pereira e pode também dar errado. Mas eu acho impressionante que um técnico que não ganhou nada, que não ganha nada há 10 anos, que ganhar lá em Portugal é fácil, gere tanto debate e tanta comoção. Acho que os corintianos deveriam pensar um pouquinho mais nos seus problemas internos, que, são, que continuam lá. O Vitor Pereira saiu, mas os problemas financeiros de, de, de gestão, de gestão, não de digestão, de gestão, eles continuam. O Corinthians ainda os tem. E é por, e por essas e outras é que o Corinthians não consegue competir com o Flamengo hoje, porque ele é tão grande quanto... Mas ele vive de seguidas administrações que, segundo os seus próprios balanços, a levaram a dívida, tem o um estádio, então ele não consegue competir no mercado. E vamos ver o que, que o Vitor Pereira vai falar quando ele foi apresentado no começo de janeiro. Né? Básico do jornalismo, ouvir o outro lado. Estou aguardando, acho que ele agiu errado. Não deveria nada ter falado o que falou, só é ponto pacífico. Mas tivemos um lado, vamos ouvir o outro. Básico do jornalismo, tá? Ouvir um lado e ouvir o outro. Aí a gente vai poder ter uma noção mais ampla do que, que significou isso tudo, Nesse embrólio todo, mas eu estou realmente impressionado, como é que alguém que não ganha nada há 10 anos, alguém que ganha em Portugal onde é já faz, fácil, alguém que é, os jogadores não gostam, supostamente não gostam, que os jogadores do Flamengo falam, por que dar então, graças a Deus que ele foi embora? Mas queriam que ficasse segundo o presidente, fizeram a proposta ainda melhor, não consigo entender, é muito contraditório para a minha cabeça. Já o Leonel Messi, Pedro, o Leonel Messi ver no estádio é um privilégio, né? porque o Leonel Messi, ele é o futebol, né? É, até os que eu escrevi hoje lá no meu blog, lá no UOL quem torce contra o Messi que é diferente de torcer tá aí nação esse foi o vídeo do canal né o Mauro César aí falando sobre né falando sobre é, o VP, Vitor Pereira novo técnico do Flamengo falando de Messi aí que foi campeão do mundo né mas é, mas eu acho que o Vitor Pereira vai sim ganhar tudo no Flamengo porque eu acho o Vitor Pereira um bom técnico né foi um bom técnico para mim é um bom técnico, um ótimo professor, treina bem o time, né? Por que que ele não foi treinado lá do Corinthians? Porque o Corinthians não tem time, entendeu? O Corinthians não tem time, né? Mas será que vai dar certo? Será que vai ser igual o Paulo Souza, que assumiu, que assumiu o Flamengo? Ninguém, ninguém ligava pro trabalho do cara, cara, eu não sei, né? Não sei o que, que vai acontecer lá dentro, não sei o que, que vai acontecer, se acontecer um, um problema lá, que ninguém ouviu o trabalho do Feito Pereira, ele vai cair fora do Flamengo. Vai cair fora. Né? Vai ser demitido. Né? Porque eu acho que os jogadores eles têm que ouvir o trabalho do, do técnico. Né? Então, para mim, é né? um problema. É troca de técnico. né, né? Mas, para mim, vai dar certo sim com o Vitor Pereira e não adianta falar aqui que não vai dar certo que vai ter que, que que vai ter problema vai ótimo que vai ter problema né que às vezes o técnico às vezes o jogador ele vai sentir falta do Dorival né e vai vir um técnico novo e aí vai ter aquele relacionamento né o relacionamento bom, bom relacionamento ruim né com o técnico então vamos ver o que, que vai acontecer a partir do ano que vem, como vão ser aí as coisas a temporada 2023, tá bom? Muito obrigado a todos, quero que você se inscreva no canal, deixa seu teu like, ativa o sininho para você não perder nada, tá bom? Compartilha pra galera, muito porta de mão, valeu, fui!